Nerd maníacos salve aqui fala amoroso para o canal Nerd mania então uh, pessoal para o vídeo de hoje eu trago uma cena manning nice tipo para nós que já estamos acima dos 25 estávamos lixados na volta com pois não podemos converter o pacote uh, uh, o pacote YouTube né o pacote YouTube só servia para aqueles que estavam com anos abaixo do, dos 25 então era manning off às vezes para aqueles que usam muito Vodacom tinham que recorrer a movitel para converter um pacote YouTube mas uh, chegou uma novidade aí bom por sorte ou azar não sei fui notificado ontem pela Vodacom não sei há quanto tempo já existe esse menu mas eles adicionaram um novo menu onde a pessoa pode converter para uh, o pacote YouTube sem precisar ser Aliás, sem precisar ter uh, uh, menos que 25 anos. Whatever, let's go! Para enrolar, maninho. Não se esqueçam de inscrever-se no canal e deixarem o gosto, comentarem se tiverem gostado do vídeo. Whatever, uh, vamos por aqui. Uh, só para ti, oferta só para ti. Aliás, 109. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos para opção 2 só para ti internet clicamos ok uh, temos ali só para ti social, só para ti infinito, só para ti dados 4 voltas Não clicamos em 1 que é só para ti social e estando aqui temos é, essa interface de novos pacotes então ele mostra o meu saldo em 19 metigais uh, temos o pacote youtube 10 meticais. é são 2560 megabytes por 2 horas Epa, alteraram isto aqui uh, ontem quando eu converti tinham eram uns 7 meticais para 1500 alguma coisa megabytes para 2 horas mas parece que hoje são 10 meticais não faz mal não, eu, eu vou fazer a opção 1 de é? 10 meticais para 2 horas quero usar 10 meticais. o resto e fazer por outra e de usar para outras coisas mas pensando bem vou fazer o pagode número 2 né youtube 15 metigais para ter mais tempo não tem ali WFT para os que usam WFT e podem escolher aí também mas nós queremos saber do YouTube então vamos para 2 e após isso acho que levei muito tempo ali no bate-papo então vamos lá de novo uh, no mesmo processo desculpa 2 Vamos para surpresa social, só para social, desculpa. Depois vamos opção 2. 15 mil Vamos lá. É, pergunta se queremos pagar pela limpeza ou por crédito. Vou converter pelo crédito mesmo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver o gasto. E tem que realçar, pessoal, eles soltam uma internet full veloz muito veloz mesmo. Ontem que Meio assim, tipo, what the fuck, baixou uma cena decente e tal em menos de yeah, 30 segundos, então gastos mesmo são mal Então tá ali, eles já uh, acharam que ativei o pacote. Vamos lá, vamos lá ver lá no YouTube, where are you, YouTube? Temos aqui o aplicativo de YouTube. Let's go, let's go, let's go. Então, uh, pessoal, não se esqueçam de acessar o meu canal tem uma gente o seu canal não é não sou bobo nem nada foi abrir um vídeo do meu canal então o meu canal é este aqui não esqueçam de uh, se inscreverem e deixar um like e etc então uh, deixa lá deixa eu usar uma outra conta né? ok vou usar esta aqui minha conta oficial não é? Para assuntos sérios, vamos lá ver esses. Uh, um vídeo aleatório, né? para vocês, então, vocês mais uma listinha básica aí para quem tá Nós temos aqui um vídeo. Não, meu, tele, meu telemóvel abre só até 480, 80, então só vou poder vos mostrar até, até aqui. Mas como do podem do ver, a, a qualidade muito boa, não é? Então, whatever. Is... Oh, Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo. Muitos estão a precisar dessa cena aqui. É nóis. Nossa, o rosto do. Nossa, do sapinho. Ok, ok. Inscrevam-se no meu canal. Estamos juntos, pessoal.